Olá meus queridos do canal do Cícero Ferreira Estamos hoje bem longe da nossa cidade Bem longe de Minas Gerais Estamos no estado de São Paulo Próximo a uma cidade chamada Rosana E aqui estamos nós na rodovia Indo para o Mato Grosso do Sul Estamos passando numa região Conhecida como Morro do Diabo. Eu, na minha maneira de ver, Diabo não tem nenhum morro aqui não. Ali está o que eles chamam de o Morro do Diabo. Mas, já que alguém deu esse nome para ele, que vai ficar assim. Registrado desse jeito. Porém, eu prefiro dizer que não concordo com essa denominação, é isso? Com esse nome que deram para ele. Aqui tem onças, pessoal. Vocês vão é, andando na rodovia e as placas mostrando que tem onça pintada, onça parda e todos os animais, né? como capivara, queixada e por aí vai. Eu vim desse lugar aqui, ó, dessa direção, eu vim daqui e estou então indo para essa direção como eu já mostrei para vocês, ali está Madalena dando um tchauzinho e aqui está então a direção que nós vamos seguir. O lugar aqui é simplesmente maravilhoso. Olha só que coisa interessante que nós encontramos aqui na beira da pista. Eu sei que lá atrás está clareando o dia, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Espero que... Ah, é, deu certo. São ninhos que são construídos dependurados nas pontas dos galhos. Vou pegar aqui na frente para vocês verem melhor olha que interessante gente são vários deles vários olha que interessante aqui está mais escuro por conta da qualidade lá atrás mas vocês conseguiram ver bem aqui muito interessante mesmo olha só Natureza e suas belezas. E mais de perto, então, mais uma vez, o belo morro, que eu não concordo que seja do diabo. Muito bonito. Olha, gente, aqui tem um pé de coqueiro. Estão ali face as famílias reunidas, né? Os animais, os pássaros quer dizer. Então tem vários ninhos, como vocês podem ver. Olha no outro Cícero. aí bem. O aqui está lotado, lotado, desses ninhos. Os pássaros são lindos, eles são pretos. Quando eles voam, tem um tom vermelho nas costas. E são grandes, viu, Madalena? Gente, que coisa mais agradável de se ver. Eles fazem um barulho forte quando voam. É um que É. Ai, eu vim entrando umas abelhinhas, meu amigo. Sei não. Chegando cada vez mais, né, bem? Sim. Mas tá dando para ver bem, porque tá nublado. Tá. Meus queridos amigos, agora são quase 7 horas da manhã. Eu e Madalena continuamos nossa viagem e de repente lembrei-me da Neirce e com certeza outros que são inscritos do canal ou visitantes, porque descendo aqui eu encontrei e não deixaria de registrar essa igrejinha da congregação cristã no Brasil, localizado num sítio construída ao lado de uma matinha Gente. Imagina quantos louvores, quantas bênçãos, quantas visitações do Espírito Santo em pessoas que realmente buscam a salvação de sua alma. Está vendo lá? Olha que interessante, bem do lado de várias árvores ali. Nós estamos agora na cidade de Primavera. Tem esse pé de manga aqui. A Diana falou assim, olha bem, quanta manga ali. Eu falei, vamos pegar. Então, estamos pegando. São mangas que caíram agora pela noite. E tem chovido aqui, então, estão limpas essas mangas. E nós vamos pegar porque a gente, quando tem oportunidade, Sendo de graça ainda melhor, né? Pra vocês verem que os carros passam por cima aqui, ó. Tá na, na, na beira da, do asfalto. Tem várias mangas aqui bonitas, ó. Olha só que linda essa manga, ó. Eu quero derrubar uma assim, Viu? Não vi porque não tava olhando. Vai. Olha só que beleza de manga. Mas vai, vai derrubar uma lá. Ah, derrubou. Pegou. Tem uma bonita, bem, ó. Essa aqui, ó. Ali, outra. Essa aqui é docinho, ó. Ó, essa aqui é docinho. Vamos pegar mais um pouquinho pra nós ir embora. Errou. Outra vez. Errou novamente. Acertou. Pegou. Aqui, bem, que bonitinha essa aqui, ó. Oh, que lindo, ó, que linda! Pega você aquela separa, ali. Separar essa que eu derrubei pra mim. Qual? Ah, que você pegou do pé pra chupar, né? É. Ah, deu derrubou na volta. Na, na ida ele não. Tá bonito isso aí. Errou. O cara do outro lado. É uma escolinha aqui, eu acho, velho. Né? É, é um negócio de escolinho, acho. Pegou. Brincadeira, brincadeira, estamos pegando manga. Vamos aproveitar que aqui desse de meu irmão, vamos mais, ó. É, né? Olha aqui, Ei, gente. ó, pessoal, ó, eu tô aqui na casa eu dos que parentes que eu não... <risos> Tem gente duvidando, achando que eu tô com, com graça, que eu não conhecia. Tá aqui, ó. Vai lá, Madrena, mostra lá, ó. A galera aí, ó. Olha lá. Olha lá. lá. Tia Jerusa, o esposo dela lá, aí a tia Tereza aqui, ó. Tinha Terezinha amarela ali, ó. Pode olhar lá. pode não, olhar lá. Não, olha lá, olha lá. É, cura, olha, não é, foto, eu não gosto de tirar foto. Não, a senhora não gostava. A partir, a partir de hoje <risos> vai gostar. Agora, aí, ó, aqui, ó, pessoal, ó. Vira pra cá, Madalena. Eu sempre vi de você e ela filmando. Já conhecia você então é o seguinte, canal, ó. Lá, ó. Já, então, né? Seguinte, já conhecia. Ele falou, ah, não vai filmar não, que nem sei o quê. Mas uma mulher gosta de filmar e fotografar assim. É onda, é onda. Você acha que eu vou deixar ah, não, de colocar essas pessoas sim. no nosso canal? Vou nada. Vai pro nosso canal sim, e vai em primeira mão ainda. Olha lá, a outra já chegando. Olha lá, é, Mato olha Mato isso, gente. Mato Grosso do Sul. É. Sul. É. frescorento ainda. É na garrafinha. Que chique no último. Cadê a Isabela? A Isabela tá dormindo, ela que gosta de fazer pose. É mesmo, a Isabela gosta, hein? Vai fazer é. pose também. Tem também, ó. Tá Mamão. Olha lá, ó. Agora você vai filmar Ele mostrando vendo? lá pra mim, ó. Mamão, esse é o terceiro que tá pegando, eu acho. Esse é o terceiro que tá pegando. Porque eu já vi você pegando, você passou para lá com dois, não foi? É o terceiro. Aí a Madalena aqui, ó. Aí eu, eu, eu, eu como eu tô acostumado no de São Paulo, eu falo assim, ó. Mato Grosso. Aí a outra falou assim, do Sul. É. Você não pegou, Madalena, Power Bank? Eu peguei o carregador, Cita. É, então bota para carregar. Aí, agora o rapaz vem aqui com o é tereré, né? É, o tereré. Olha lá, dá uma, olhada, dá uma olhada na criança, olha o tamanhozinho, ó. Cabe aqui que uns 5 litros aí dentro, quase, né? Não. 3 litros. Bom, agora vamos lá, pessoal. Você se chama? O Elis. Olha lá, o Elis. Tomada? A partir de agora, você vai ser conhecido pelos meus inscritos pelos meus visitantes. Deixa o rapazinho ali nome. Ah, não ah, tem nome, não, não é tem o Bruno, nome, vou é você. É Bruno, Ana Cláudia. Ana Cláudia, ô Bruno, ô Bruno. Olha lá, Bruno. Bom, ele não quer ver. já é Jacu. A moça aqui que eu falo Mato Grosso? Do Sul. Ela fala do Sul. Flávia. Flávia. Olha lá. Lidiroto. Lidiroto. Vem. Você tem, você tem sangue de italiano? Mas, justamente. Olha lá, esse aqui é o esposo da tia Jerusa. Deixa eu puxar mais aqui o zoom pra poder Vem. aparecer melhor. Olha lá. Ah, esse aqui. André. André. A tia Jerusa. Tudo começou pela tia Jerusa. Bom, pela tia Jerusa não foi não, foi pela tia Diva. Depois foi pela senhora. E a outra correu? Foi apanhar o telefone o telefone. Ah, tá bom. Quando eu chegar, eu converso com ela. Aí ah. ah. vai dar trabalho. E a Madalena aqui, ó, já tá... Ah, Madalena! Ah, Madalena! Ah, Madalena! Ah, Mad... Gente, é o seguinte, ó. E onde eu chego, eu como. Teve uma mulher que entrou no nosso canal, semana passada, falou assim. Ó, oh, você vai estar ouvindo no canal, mas não é pra você, não quero te magoar não, tá? Falou que nós dois só faltou falar assim, ó. São dois passafão, só faltou falar isso, né? Mas eu falei pra ela assim: não é, é onde a gente chega, as pessoas são dóceis, eles que nos dão frutas e tudo mais. Então, ó, não tô te magoando, não. Mas você tá vendo aqui, ó, a Madalena tá mostrando aqui, ó. Então, ó, só para mostrar pra você que é um pedacinho, como é. Que... Que é um pedacinho. Ó, ó, vou mostrar pra você como é que funciona. Tá vendo que ele pede mamão lá, ó? Só lá tem quatro, ó. Agora eu pergunto pra você: eu vou comer ou vou deixar pros passarinhos? Hã? Ah, brinca não, vai. E a Madalena lembrei na hora. lembrei na hora. Mas ela, ela não vai ficar chateada, não. O pessoal me oferece, eu. O que eu gosto eu o Aqui, a tia que foi lá no. Pra mim, ela tinha corrido. Fala o seu nome aqui. Tereza. Aí, tia Tereza. Olha ah, lá, que bacana. E essa é uma parte, né? É uma parte, né? Da, da, da eu nossa família. Porque a filha é Não, mas nós vamos fazer sim. Bom, Madalena, como o seu mamão que eu vou desligar pra comer também. Viu, moça? Eu vou comer mamão agora, tá? Ô Nino, esse aí é o quarto. Quarto? Esse é o quarto. Você tá contando. Olha lá. Vamos aí, da hora, ó. Não pode falar, né? Que a gente, né? Olha, lá, esse é o quarto. Não, ele é daqui, ó. Ah, sim, é ele, é. ele é daqui, ó. E ele que tá trazendo. Nós que gosta. Não, mas a gente também gosta. André agora. Lava aí, ele não tira nem o leite, ó. leite? Eu gosto de, de tirar o leite, né? Depois que eu como. Assim fica ruim. Aí eu acho que é, Quando ele sai o leite, ele fica menos amargo, né? É, não sei não, o gosto de Dá tempo amargar não. Dá tempo não, né, Nina? Olha lá, ó. Dá tempo de amargar mesmo não. Vamos nós. Mas é engraçado que ele vem aqui como a mamãe vem de quando ele ir embora ele, embora, ele levar uns. Meio verde ainda, ele não leva nenhum. Não. Ele leva maduro. Mas, é, maduro. É, é, é Eu que falo meio é verde, né? Eu caso, né? É. é. Olá pessoal, Eu estou indo ali. A Madalena está ali num cantinho. Juntamente com a... Esqueci o seu nome. Ana Cláudia. Ana Cláudia. Eu? Bruno. Bruno. Aqui nesse pé de manga, pessoal. Esse pé de manga pequenininho, que deve ter nada nada uns 50 para mais de ano, é bem velho. Olha só, mas bota velho nisso aí, viu? E ela falou que tem manga no baixinho, tem mesmo. E aqui nós estamos numa plantação de soja. Olha só que linda. Mato Grosso do Sul é assim. É muita soja, gente. É muita soja. Então a madalena pediu pra mim vir aqui. E eu falei, vou, ai Por que não? Olha aqui os, os, os cachinhos de... De manga aqui, que beleza. Ali mais. Essas estão verdes, né, Bem? Mas ali tem madura. Dá uma olhada no tronco dessa... Mangueira, gente. Olha... A grossura disso. Eu falei 50 anos, mas pode botar 50 nessa história aí, viu? Olha lá, Madalena. Ô oh, Madalena, você tá comendo outra vez, Madalena? Comendo manga, Madalena. Tá vindo até aqui na orelha, ó. Tá vindo tá aqui tem na orelha, tá até duro. Ah, dá nem pra abrir a boca. Já. Vamos lá. Olha aqui que tá beleza, máscara. gente. É ba... Tá no baixinho, madurinho. É de beijo então. E essa manga é gostosa, hein? Essa é a espada? É a espada. Ah. Ah. É. Não é espada. se esses olha lá. Olha lá como ela gosta, mas também não né, mãe? É, Jó, isso aqui é um privilégio de poucos. Poucos têm a saúde que eu tenho para comer o que eu como. <risos> isso é verdade mesmo. <risos> Deixa eu ver lá, tem uma lá. Eu faço questão de mostrar para vocês. Se eu pudesse pegá-la, eu pegaria. Olha só que mel. Dá uma olhada, gente, está tão alto que eu não consigo. Eu vou tentar derrubar. Vou tentar derrubar. Se eu derrubar, então, eu vou chupá-la. Nega, vou tentar derrubar uma manga que eu estou vendo ali. Porque ela ah. deve estar tá um mel. Mas onde eu vou ficar para você? É desse tipo que de eu gosto. Desse tipo que de eu gosto, sabia? Ai, se você é raça daí também é demais, hein? Ai, é uma vergonha. Vamos lá, bem? Um tiro a queima-roupa desse? É. Yeah. Aqui, ó. Espera aí. Lá, oh, aquele que queria chupar o Bruno. <risos> Quertinho, viu? É esperto. é esperto, né Bruno? Gente, dá uma olhada só que coisa mais linda. Olha o tamanzinho dela. Tomando tereré. Olha de gracinha. Assim, ó. Vai tomar um tereré. Vira mais assim, André. André, vira mais assim, André. André, vira a cadeira, vira a cadeira. Então. A tua mãe tá aqui, ó. Agora não, também, eu também não ah, vou manga. Ah, aqui é manga. Depois vou pai. na manga. aqui você ter materiais. Você que quer Não tem um tom? Não, não, não. aqui é manga, quer gente. Ela tá pedindo manga. Olha, viu? Que gracinha. Ela pediu por Aquela manguinha gostosa, ó. Aí ah, sim, eu vou de uma cor. Aqui é chamada coquinha é não? É. Cru. Não, não, do né? Tem Tem fio fio não é coquinha ou não. Tem uma fiapa, eu não que mãe é essa. Não é coquinha ou não, cadê? O Nelson está cheirando para dentro e a barriga tá assim, ó. É, o churrasco, tio. O mamão já está bacana tá estranho, lá, tio. Está estranho, meu filho. Tanto que o senhor me come. Ele acaba de comer comer pão. É, descasca a manga da Breva. Quando deu tempo de vizinha, ela <risos> <pôr>. Não, Olha, <risos> vai a manga inteira, não que a inteira não. O que você quer, minha filha? Eu Eu você, quer você quer manga? Você pra ti, Quando ele vai dormir, já tem comido uns 5 mãozinhos aí pra vocês. Bruno, É, tu Não, Essa coisa aí, a dela é queda. Essa tá Que é uma árvore, não é árvore, é tipo arbuco. Cadê a barba? Mas manga. manga. Olha lá quanta manga tem. Calçada, eu quero, lá. Eu quero manga. Hum. Comia assim. Eu comia, não. As meninas que Dá -me aí. Onde que cabe, então, hum. mas que cabe tudo. A cara, rapaz? Quando eu paguei 1,90. tinha muita Aqui. É, agora tá triste, É igual eu, é. eu também, eu também trabalho pra citação. Né? Não. Não, não foi, eu tô, mas é eu Não, Mas porque é um problema. Eu Você também é um tá problema. Ligado. Você parece voz. Eu também tenho hum? problema. Quando tu ficou um problema. Hum? Acaba hum? Acaba ver. Hum? É. Não, às vezes eu entendo, mesmo é. né? Mas eu tenho falar... Gente, dá uma olhada nesse pé de Mandacaru. Como que pode crescer desse jeito? já tem Pena que as flores já fecharam. Então eu perdi a chance de gravar é a beleza dessas flores. De cavalo? Seis anos. Sete horas. Que ela foi arrumada. Podia já ter arrumado? Não. logo no Jornal Simplesmente lindo, certo? Eu queria ser nova, eu queria ser mãe nova. Ô, Madalena. O que você tá olhando em cima da mesa aí, hein? Olha aqui. Gente, ó. Olha o que a Madalena, que a Madalena é, tá, bem, tá ó, olhando em cima da, da, da, da, da, da, da, da mesa ali, ó. Ó, ó, ó, ó. Vê se dá para aguentar. Eu não quero comer que as pessoas oferecem. Ó. Oh, tem suco também de acerola tá na geladeira. Estamos pra na comer. casa da nossa tia Tereza que tá ali no cantinho, Ai, só que eu tô sem. Eu tô sem uma, uma lâmpada aqui, Ai, não dá para focar vi, direitinho, mas todo caso. Posso, posso. Olha aqui, ó. Madalena, fala a verdade. A, a gente come não come bem. Deixa eu virar, o... vem pra cá A senhora vem pra cá não, ir pra ali, o não, não ali ó Não, não, é por não. causa da claridade Ô <risos> oh, moça bonita, gente Ô oh, moça linda, qual é seu nome? Fala o nome por Fala o nome que... pra fala. mim aqui, fala Como você, chama? Como você chama, fala pra mim Fala, fala moça bonita, fala Aí, O, o, o lacinho assim, que coisa mais chique No cabelinho dela, é lá Mamãe, a mamãe que fez Que doce, né Aí, <risos> gente, então Tá aqui o porquê que a gente come bastante na casa das pessoas que nos convidam. Ainda mais na casa de uma Eu vou tia. Vou morder esse pão ah. aqui, ó. Vou morder esse pão Mas é linda, né? Pode morder? Pode. Senta aí, Madalena. a mãe, toda fofa aqui, ó. Bota uma criança dessa linda no mundo, ó. Quem é que não gosta? Senta aí, você comeu. Esse suco aqui, ó. E tem café ali. Senta de É mesmo? Essa tá de bicicleta, né? Ele quem? Ele, meu cunhado. Ah, sei. E daí o Nino falou assim, não, vou levar você lá de moto, não, não é você não vai de bicicleta não. Levar? E levar? Aí, tchau, ele encatou uma carretinha na, na, na moto uhum. e falou assim, vamos também você e as meninas, pelo menos eu não volto sozinho. Aí eu ponho um banquinho pra mim sentar, as meninas colocou umas cadeirinhas de fio pra sentar. E colocou a bicicleta dele Ela e veio Ele na garupa da moto e nós na carretinha com a bicicleta, né? Aí eu falei pra ele assim, eu quando eu chegar aqui, você deixa, separa a do moto, do deixa temporal. nós descer, você só a que tem. Vai lá pra pra, pra, aí depois nós montamos de novo, né? Quando ah, chegou de nessa de lombada, de... essa moto ah. deu uma virada. Aí eu tenho que que eu aí. só vi cair no bicicleta em cima Olha. de mim, <risos> banquinho, Nossa, chinelo. chinelo. Foi. E foi perder chinelo. E de noite, né? Esse aqui caiu, desmaiou. E eu, ai meu Deus do céu, ele morreu, ele morreu, agora ele. Agora e agora? O que, que nós vamos falar ele na casa lá lá dele? dele? E o outro gritando. E o outro lá fritando, com a moto em cima dele. Ele? O Nino? <risos> gritando, sabe? O Nino? Aí eu é fritando na perna dele. Aí ele, tá tá essa aí tá desmaiado. E eu você não vai tirar disso, a moto em cima de mim, não? Vai deixar me fritar há quanto tempo? Aí eu peguei e falei pra ele assim: eu não aguento tirar a moto sozinha. Aí foi eu, eu falei para minha filha assim, vem aqui, ajuda, ajuda a tirar a moto de cima dele. Aí chegou aqui, né? Aí ele pegou uma pinga dela e jogou assim, já arrancou o couro com tudo assim da fritura da pele. <risos> Aí chegou lá em casa, eu peguei e fritei a semente do colorau no óleo. aqui, ó. Deixei esfriar tá. e começou a passar. A teca ah. fez aqui. É, mas aqui, aqui você arrancou, ó. Não, mas a teca fez o óleo com o couro. É, mas só que ele tava, ó. Ele bebia, Como, sabe? Como eu devia lembrar que ela tinha feito ordem aqui? Eu tinha... Você bebia? Você, que... você, você tava vendo O assim, tio, ó, não, um tio, o duro é colar só sua desculpa aí, mas não. você tentou, aquele né? Carretinho. A moto que desgovernou nas carrinhas não, não, não. A moto é descobernou. desgovernou. A culpa é da moto. É. Aí que é quebrou até o sinal da carretinha. Se o fosse da moto, fosse quadrado, tinha acontecido isso. Pois é. E depois foi embora. Minha filha mais velha não quis ir, foi com ele na moto dele. A pequena ficou com medo de ir na carretinha sozinha porque daí eu fui na moto, né? E a pequena na, na garupi, na carretinha, né? Não, daí aí chegou lá em casa, nós tudo sujo de graxa, de bicicleta, sabe? De terra e para tomar banho para sair aquela terra, aquela graxa, Estregava, estregava para sair a graxa, a graxa não queria sair. <risos> precisa de ver. Cada coisa foi uma aventura. <risos> tá então o coloral frito. É. No, óleo, no óleo, óleo, óleo, aí você deixa esfriar e passa aquele o, o, o resultado é, que é o tô, óleo, óleo, aí, ó, vermelho, aqui, ó, um óleo vermelho. Aí, ah, ó, vai ficar o óleo vermelho. isso aqui inteira. Você pode ver que não ficou nada, ó. Sumiu, não ficou nada, não tem nem canela aí, mano. Parece ela Esse aqui arrancou um corpo, tudo aqui, ó. O cabelo voltou <risos> normal, mas a, cu, a culpada foi a moto. A moto, a moto. A moto. Ô, tio, não ficou nada aí, nem canela <risos> mais. Nem canela. Não, não tem nem ela, <risos> tá ficar no sort, gente. Vamos sair do sorte. <risos> Ei, gente, essa é minha família. Cada caso é um caso. <risos> Bateu, o senhor desmaiou por quê? Bateu a cabeça? Bateu. Bateu. <risos> mas não foi com um capacete? O é corajoso. Hein? Tava tava não com capacete? Era na carretinha. Então, mas não foi com um capacete. A confiança foi tão grande que não precisa. Botou um banquinho, sentou lá na carretinha foi... <risos> Eu tava na garupa da moto. Ah, você tava na garupa da moto? <risos> na moto. Não, que que não, não, não. Dava, uma não, tá. Pocau, tá. Lege... não, não. Porque m... tu não andava de capacete. Não, mas não andava, Não, não, não usava. menina. de Campo Grande estava tá. aqui, dela. E daí essa daqui falou assim, vai lá pra casa pra almoçar lá, né? Todo mundo almoçar lá. nós, eu Aí eu estava sentada com uma cadeira de fila ali na arinha. E eu tava com sede. Daí eu peguei e falei lá na janela. Eu tava eu tava garota, que foi a né? Levantei, fui na geladeira, peguei o, o copo de água, punhei a água no caldo. Cal, cal, cal. cal. Quando eu ponhoi a água no, Aquela calda no copo assim, pô, ó, pô, eu não, não vi mais nada, eu caí para trás. menina fez um caroço aqui na minha cabeça aqui, ó. Minha tia que tava deitada levantou e foi ver o que tinha acontecido. que dá na aí minha prima que é enfermeira pegou e foi lá e me deu pressão e não nada, né? Aí ficou. Eu desmaiei, não é para matar. Ah, Estou com pressão calma, alta, aí saí de com pressão alta, rio, a adivar com pressão rio, alta, tinha que pedir pressão de todo mundo. Meu Deus do céu. É. E depois eu só conheci ele na cabeça, piscos, assim, ó. É bom, é bom aquilo. O vai passando, passa, Eu falei, é é não era pra mim morrer hoje, porque se fosse, pra mim morrer hoje, eu morrer dentro da casa. Não, A Cada coisa mesmo. Se vê a diferença, não, você não vê, não. No fundo, eu aprendi mais uma com o plural, né? Isso é bom. É bom. Mas que Quem ensinou isso foi o É, essa É, é bom até registrar, é registrar é aqui, no, no, né? Porque Sim. daí as Sim. pessoas é, aprendem, né? Casa, Ele mundo. recupera então a pele. Então, deve então, ter um antibiótico, né? sabe, lá em Campo Grande, tava greve de ônibus e minha mãe fazia tratamento Nossa, lá, né? E ela tinha nós aí. E nós íamos a pé pro hospital pra visitar minha mãe, porque não tinha circular, né? Tava greve. Daí, na hora de ir embora, o Braga falou assim: Ó, Jerusalém, você vai andando, eu vou levar a Tereza lá, depois eu volto pra encontrar você pra te pegar, né? E ele foi levar ela lá. E até ele esqueceu de pegar a chave de casa comigo. Quando chegou lá, ela vou queimou essa perna. Quando, aí ele veio, e deixou ela lá dar. e veio Ai, encontrar para levar embora de novo. Quando eu, eu, vai eu cheguei ah, lá, ela, abre ah, fora. Aí eu falei, o que, que foi, menina? Ó oh, minha perna. Fritou a perna na, na moto. Daí o Braga pegou e ensinou pra ela passar o colorado. Mas eu vim passar depois que eu cheguei uma semana depois. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. E depois de olha ah, ah, Fazer um tambor ah, pra você. Eu. E eu, mas eu, na hora quando eu, que eu fritei, é. eu não é. falei pra ele, né? Coitado, tinha dado da carona pra mim. E eu falo. <risos> Bem. Mas aí a senhora pego, pego, pegou quantas bagas de colorau? É só, sementinha, é, só, só? uma sementinha. Colher, colher, uma colher. Uma colher de é. semente? É bom até tá deixando um vidro, não, não Não, se sei não. vai passando. Pode é você já tem. É, é perigo, é, é, é, é interessante, né? Olha só que pede acerola. Que beleza de frutos que aqui tem. E nós tomamos um lanche agora à tarde e foi feito suco dessas acerolas aqui. Pensa num suco gostoso, gente. Pensa. Que coisa mais graciosa. E o pé está carregado mesmo. Muito bonito. E frutas muito gostosas. Que dá um suco delicioso, pode ter certeza. Eu vou agora aqui no chiqueiro onde meu tio está criando essa beleza aqui, ó. Aí, ó. O que, que você quer? O que, que você tá querendo? O que, que você tá querendo? Você tá muito bonita, hein? Cê tá muito bonita, hein? Olha só. Branquinho? Que foi, nega? O que, que tá acontecendo aí? Fala. Hum? O que foi? Bem tratadinha, ó. Bem cuidada. Deixa eu vir para cá só para Ih, que foi, nego? Que foi? Hum? E o meu tio também planta soja. Olha só, gente. Fora essa matinha que vocês estão vendo ali, tudo lá para cima é soja. Tudo isso aí é soja Logicamente é perder de vista Porque passou essa matinha aqui é tudo soja Olha lá E não é só aqui não pessoal Vou tentar segurar aqui Para vocês verem onde tem soja Tudo soja Tudo, tudo soja. Muito bonito. Ainda bem que eles preservam a matinha ciliar, né? Que é muito bom. Manda, bem, manda um tchauzinho. manda um tchauzinho, um tchauzinho assim, ó. Vai com a Dá um tchauzinho assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Dá um tchauzinho. Vai, manda beijo, então. Aí. Outro beijinho, outro beijinho. Outro, outro. outro. Eita, gente! Dá um tchauzinho assim. Tchau! Aí! Coisa fofa! Aí, mais doçura, viu? Vamos lá, Isabela, com a mamãe? Vamos? Vamos lá com a mamãe? Vamos Vamos aqui, ó! para cá! Para a galinha! Ah, galinha! Você vai querer ver as galinhas? Galinha, galinha ali. Você Vai querer ah, ver a galinha. as galinhas, Isabela? A galinha, bota o um é. ovo! E o ovo, bota um... ela correu! Correu, Isabela! Olha lá, foi embora! Foi embora! Ô, Isabela, ela foi embora. Foi embora a galinha. Vamos pra casa, Isabela. Vamos. Aqui é a outra ali, Isabela, ó. Olha lá do outro lado. Grama gostosa de pisar, né?